Bora conferir a DLC Guerra por Wakanda do Marvel's Avengers, então fica ligado aí! Eu tô super animada aqui porque o Pantera é um personagem que eu adoro! Cara, a curta também. Gente... E a gente já tem aqui a série completa aqui do game Marvel's Avengers e tem também vídeo da DLC do Hokkaido. Então agora faltava só o Pandera. Bora, acabou de sair. Faz há poucos minutos aí, galera. Já vamos conferir aí como é que tá a DLC, cara. Já temos aí na mesa de operações, Aqui. ó. Guerra por Wakanda. Tá aí, ó. Um a quatro jogadores. Cinco anos atrás, o Wakanda fechou suas fronteiras para o mundo exterior. Agora, com a chegada de um adversário, o rei e Black Panther T'Challa devem reunir as forças de Wakanda e além para lutar, né? Confesso que esse é um personagem que eu amo. Todo lore que envolve o personagem, assim. Muito bom, né, cara? Eu acho demais. O filme também tem análise aqui no canal do filme. Tem, cara. Que a gente recomenda muito. Muito Ó, bom, Ó, jogamos peças de equipamento. Ouça um velho feiticeiro por um momento, meu rei. Seu pai me tinha muito respeito. Assim como o pai do seu pai. Dublagem tá boa, hein? Tá. Há muito tempo... Um meteoro caiu na terra de Wakanda. Naquele tempo, Wakanda não era uma nação avançada. Era um grupo de tribos guerreiras. O meteoro os uniu. Porque continha o metal que hoje chamamos... Vibranium. O Vibranium construiu Wakanda. Com ele, avançamos. Repelimos forças externas. Nos conectamos com o nosso passado. E... Nossa deusa Pantera Que massa, cara Você desafiou seu Nossa. tio para se tornar o Black Panther Mas você nasceu para ser rei Vocês estão ligados na história Nem todos podem história. fazer as duas coisas Nem todos recebem a bênção de Bast quando fazem Você fez uma escolha difícil Fechando as fronteiras de Wakanda Quando pensou que seu amigo tinha morrido Não o julgo por isso Mas essa nova ameaça é diferente você não faz ideia do que essas pessoas farão para conseguir o que desejam. A adulteração seguiu a ascensão de Ulisses Clor, Feita do vibranium que mantém o coração de Wakanda batendo. E essa adulteração se espalha. Apenas um homem pode... Ter... Cara, que foda! Você... Ai, cara, começou bem Vamos embora, Pantera Negra, guerra por Wakanda, né, velho Muito bom, né, e essa expansão é gratuita Pra quem já tem o game, né, cara Olha aí, velho Nossa, olha a estátua Puts, cara, nem acredito que a gente tá indo pra Wakanda mesmo Vamos lá cara, Todo o nosso respeito ao tchadu é do Egg também, né? É, Dá uma tristezinha pensar. Carga. Tá, velho. eu acho que agora a gente já vai cair aí direto, hein. Tô animada. Nossa, a jogabilidade deve ser muito maneira. Deve ser muito Ele massa. Ele deve né, correr né? muito, deve dar umas patadas. <risos> Quero ver os especiais. Os sons de selva e tal, cara, muito bom, né? <risos> Já começou aí, cara. Ah. Uou. Caraca. Ah. Ah. Nossa, olha essas unhas não, não, não, não, não, não. Que massa, cara Sabe que é a DLC que eu mais tava esperando Era essa do Pantera, Também velho. Tinha a da personagem também Que a gente acabou não trazendo da Kate Bishop, né, Sim. cara. Amado, você o deixou ir? Sim, Ogoy. Ok. Por enquanto. Ele não avisará os outros? E ainda assim, eles estariam em desvantagem. A voz está muito massa, Ele aí. me levará os seus amigos. Depois ao líder. Cló. Tá bom, só dar um visual cara, aqui, né? Vamos olha dar um bizu aqui. O personagem, cara, <risos> tá bruto, né? Tá, aqui dá soco, chute, da. Dá... Esse tá pra bordo, né? Esse tá... Aqui é... é tá que pesado Tá Puta, muito legal ah. a animação, né? Tá, uhum. ó lá Rastrei tá. o mercenário de volta ao acampamento dele, né? Muito bom, cara Putz, a animação tá muito bem feita, né? Nossa, e tá gostoso de jogar O que que é isso aí? Tá de boa que abriu uma, uma barra ali em cima. Aí ó. Mercenário é de Claw. Ele tá vindo. <risos> é pra cima desses mesmo que a gente vai. Desses mesmos. Bora lá, velho. E como a Gabi que jogou o game completo aqui no canal, ela que tá jogando a DLC uhum. aqui, né, cara? Inimigos sobrecarregados, né? Certos inimigos podem ficar sobrecarregados. Quando isso ocorre, eles ficam mais resistentes a danos e podem realizar ataques especiais disponíveis apenas neste estado. Né? Use equipamento sônico e ataques sônicos para combater inimigos sobrecarregados. Vamos ver como é que é isso, né? velho. Não, Não acredito que acertou. Boa, cara. Aí sim, Gabi. O que, que tá achando da jogabilidade? Nossa, muito gostoso. Caraca. Ele é muito rápido, né, velho? Ali ah, ele tá agora coisado. Aí, cara. Só que qual é o ataque sônico? Vê aí, cara, tenta o R1. Ah, nossa. Ui, cara! Boa, hein. Ah, não. Tá. Ele criou de novo isso aí, pera. Aí, ó. Vibrânio adulterado, velho Boa, dá porrada, Gabi, vai pra cima, ah, Gabi Bora, bora de moleza <risos> Aí, boa Não, mas ele... Eu... Boa, triângulo, círculo Aí Tá, finalização ah, Massa, hein Beleza Cuidado, Gabi ah. Aí, boa meu Deus, tá quase morrendo, Gabi. Não, não! <risos> é. Aí, boa. Tá. Eu não lembro como é que recupera a vida. Aí, olha. Aí. aí. Ó. É isso boa. aí, né? Tá. Isso aí, isso aí. Meu Agora Deus, tu vai ver! <risos> Meu Deus, cara, ele tá escuro. Ai, cuidado, Gabi! Vai tá fora! Cuidado, Gabi! Agora você vai morrer! Vai morrer boa, boa, boa. Ah, agora quero ver me desafiar. Ali tá, tu... Ah, tem um tempo ali, uns 20 segundos para usar a ult dele, né? Aí tem mais gente. Agora apareceu mais gente aí, né? Isso aí, é para cair apanhando, boa, Gabi. Cara, olha só, velho. Tá cinemática a luta, né? Tá Com muito, ele, né? Muito, muito, muito, muito. Aí. Tá. Que massa, cara. Volta aqui! Volta aqui, eu falei! Essa aí, vai ter porrada! Aí, Nossa cara. Senhora. Ele tá, como a gente chama, torado, né, velho? Torado, véio? toradaço. Tá bruto, velho. Tá bruto. Mais um cara aí. Aqui. Esse é do grandão. Boa, hein. Aí, boa, a Gabi. Usa bastante a esquiva. Impressão que ele é um dos heróis mais rápidos do game, né? Aham, uh -huh, muito... Ai, ai, ai, ai, ai. Muito ágil, muito. Ah, olha, tu viu? Ah, tu tá isso aí a distância nele, cara. também, ó. Tá, mas vamos, vamos no pau aqui, né? ele tá sobrecarregado agora, né? É. Com mais resistência, né? Boa. É fora! <risos> é fora, lixo! Tá quase que é boa, Gabi. É. É. Aí sim. Vou lá rilar. Devo dizer a Princesa Shuri, ela vai receber o um ah, relatório forte. <risos> tá. Beleza, subir por aí mesmo. Massa, cara. Ele Tá muito ágil, né? Muito, Loló. Planos para algum tipo de. Canhão Sônico. O alvo do Claw é o escudo em torno da cidade. Preciso chegar lá rápido. Esse era o túnel para a Birninzana? Vou até lá agora. Boa, né? Tá. Vai só testa, tu. Cara, eu vou até... Não, vou até tu vai amar, aqui, é bem... Eu achei um dos mais fluidos, assim, em termos de... E, e aperta pra correr, é muito rápido. Muito bom, hein, cara. Vai até chegar uma lutinha e tu começa a luta. Não, a Gabi, não vou tirar esse gosto <risos> da Gabi, não, cara. Vou lá, vou Aí, tirar lá não, pô Aí vem, ele. Não adianta ele. Nossa, mas com vários assim. Calma! A Gabi tava louca pra essa DLC, cara. Essa aqui eu tava muito afim de jogar. Cuidado, Gabi! Tá quase não, não, morrendo, não, não, Gabi! Não. Ah. Ah, calma, deixa eu voltar. Cuidado, tá, mas Gabi. só um pouquinho tá certo esse monte de gente. Tenta tá achando um negócio pra ir lá, Gabi! Aí! Seu lixo! Mata os mais fracos primeiro, hein. Tá. Eita, Gabi, isso aí não dá muito dano, não, pois hein? Pois é, deixa eu só fugir aqui pra healar, né? <risos> é. Pra dar aquela saída é um, estratégica, um pantera, né? É um pantera com, com bastante <risos> precaução, né? <risos> é, não, tá louco. Peraí, tá muita gente aí. <risos> é. Achei um excesso, confesso. Pera, só vou rilar aqui em cima. Boa, né? Tem... Só pra bem... não morrer. Fiquei é que eu vi que tinha bastante coisa pra rilar mesmo, não que é? É... Tá cheio, tá, tá cheio. cheio, tá cheio, tá cheio, foi Agora sim Vai, tá, Gabi, I mete a porrada aquela... nele, mete a porrada nele, tá, Gabi Agora então Vral pra ti, vral Eita Boa, Gabi Aí Meu Deus, cara, foi tão forte que até bugou o boneco, velho É Aí, aí, aí <risos> Não, ele é porradeiro pra caramba aí, aí, finaliza, boa, Gabi Olha isso Opa, oh, opa Nada, Gabi Caraca, tá sobrecarregado Aí, agora Uou, sim, cara Boa, a pantera Cara, olha que da hora Essa pantera, velho, a ult dele tá muito maneira, né Fora Aí sim, hein, hein? O HB tem 5 segundos ainda, hein Aproveitar fazer esses 5 minutos valerem a pena Olha que da hora, velho Pode combar os ataques ainda Essa finalização eu achei muito ah! maneira. Ah! O que ele fala, né? Puro Wakanda Caraca Toma essa na nuca também. Aí. Boa, é. ah, Mais um ainda, né? É, mas é que deu, eles meio que se separam. Quando eu vi todo mundo junto, pensei, oh, Lord. <risos> <Errou>. <risos> Aí. Nossa senhora. Que violência. Né? Acabou. Posso levar um jato até você pra passar pelo túnel desmoronado. Não. Mande suas forças para o escudo. É pra lá que os homens do clovão vão. Conheço outro caminho. Ah, tá. Só deixa eu botar um a ponto de habilidade. É, ele... A Gabi desbloqueou um ponto de habilidade, né? Tá, peraí. Vamos ver o que que dá. Ele... Aqui, a a habilidade esquerda... É aqui. Boa. Aí tu pode focar ou em ataque leve ou pesado ou à distância ou na habilidade intrínseca, né? Vamos esse aqui, é, é porque é do ataque leve, que é rápido, É, né? que é muito rápido, né? Então, eu gosto. Pra ele funciona bastante, né? Aqui, acho que tem coisa Vê nova. tem trajes lá no, no Já menu. Já vejo. O Budog tá aqui me cutucando. Tá. Um... Aqui. <risos> Achei que tinha alguma coisa nova, que tinha um marcadorzinho, mas não é. Tá. Onde que tem os trajes? Tu falou aqui. Aí, pra gente dar uma olhada nos trajes do Pantera, né? Meu Deus, olha isso. <risos> Traje bem doido, né, cara? Que doido. Esse ah, é esse parecido tá... com o normal, mas o normal acho que tá mais legal. Olha esse, que viagem. Ah, <risos> esse tá legal, né? Meu Deus, ah, já quero. Ah, tá muito massa, meu... né? Preciso. Traje verso, né? Olha, que da hora. Quebra da escuridão, esse tá cara. Esse lindo também. Olha só, com a roupa tipo do T'Challa, né? Muito legal, velho. Muito legal, né? Nossa. Esse, ah, tá legal. esse aí tá... Da hora demais, velho. Passar aqui mais rapidinho. Cara, tem muito traje, velho. Tem véio. muito traje. Olha esse aqui, meio de príncipe de Wakanda. <risos> muito legal, né? Uou, olha esse. Esse tá muito maneiro, Meio coroado, né? assim. Traje lendário, velho. Bah, da horíssima. Putz, pra quem gosta de, de skin aí, o Pantera eles mandaram com muita skin, né? Uhum. Massa, velho, massa. tá. Você não compartilhou com as Dora Milage? Estou compartilhando agora. Um pouco contra a vontade. Você vai gostar, Okoi. <risos> hum. Nossa, tu lembra os personagens? Ah, é, muito legal, cara. Tá. A, a, a ambientação dessa expansão eu tô gostando bastante. Esse é o um universo que eu gosto muito. Okoi, o, o vibrânio adulterado chegou até essa parte da selva também. Como pode se espalhar tão rápido? Ainda não sei. Precisamos destruí-lo. Hum. Ah, massa, hein. Ixi. Tá, vou primeiro destruir isso aqui. <risos> Bom, isso não, aí, nada. cara. Boa, hein. Será que tem um monte, né? É, tá... dá pra ver que dependendo do inimigo já muda bastante a play, né? É, nossa, total. Já vamos dar uns combos animais aqui. Essa torre fica protegida Oi. quando entra nesse estado. Calma, tá, vamos destruir essa aqui. Hum. Não entendi. Vamos ter que esperar aquecer, ele falou. Aí, é o outro, é o outro. Você destruir tava esse rostinho. aí, né? Aí, agora dá pra destruir. Aí. Olha isso! Vai cara. ter que ser rápido que vai aparecer mais inimigo aí, né? Boa, Gabi, boa, boa, boa. Dá pra ir pra uh. outra hein a, a da direita e a lá do fundo já estão queimando também. Né? Ai, ah, já, já ganhou um capuz também. O cara tá dropando aí pra dentro. Ah, dropou um capuz e nem pinta. Tá empolgado dando palco uhum. na pedra aqui. <risos> boa. Tá, e. Aqui. Aí, aí, aí. Essa luta já foi bem mais easy, já peguei mais o jeito. Quando tem muita gente, o ideal é usar os especiais e aí o que sobrar, tu vai no porrada soco tá leve, leve e pesado, é. é. isso que da hora. A foi destruída, Boa. Nossa, que Uma mega poção, eu acho. É, use o console antigo, né? Tá. Aí Ai, eu tô achando muito mais interessante essa missão aqui. Tô, tô gostando também. Do Pantera até, do que do Hokai, por exemplo. Olha aí, cara. Hum. Eu admito, isso foi muito bom. Hum. Não é todo dia que recebe um elogio da líder das Dora Milaje. Hum. Agora, velho, a, a entrada secreta aí, né? Que coisa mais linda. Muito legal. Deve ter uma maneira. De subir aí, né? Pois é. Encontro uma forma de abrir a passagem, velho. É lá por cima, né? Deve ter algum caminho ali, né? Talvez dando a volta por aqui. Aí. Aí, ó, Daí tem uma passagem nessa por pedra, cima, né? Talvez. Isso. Boa, Gabi. Aí talvez aqui pra outra pedra. Isso é muito longe, será? Ah, pelo lado, lá pela parede, né? Hum. Aí, ó, pra, pela direita Aí aqui. Vamos pegar um lootzinho, que a gente é desses, né? <risos> Olha aí, recurso, módulo de melhoria Tá, já vamos equipar, então É, tia tinha ganho uns equipamentos tá, ali, Tá, onde é que tá pra equipar? Luvas ali Equipamento, é... isso aqui? Isso Tá, agarra um Ah, baixo. tem esse aqui, né? Então... Ah, tá Beleza Certo aí, Aqui ó. também tem um melhor Vamos ver aqui Também Maneira E aqui Tem uns Esses cinco Acho que tem mais buffs Mas aqui É nível 6 É, vê aí qual é a diferença Depende do que tu quer focar Se é mais ataque, defesa Ataque, sempre <risos> E aí? <risos> Eu acho que vai no segundo então, né? Esse? Esse aí é mais focado em ataque, né? Tá. Boa. Então, bora que te bora. Beleza, pela parede ali tinha uma. Vai indo Opa. por aí, acho que é por aí mesmo. É por ele mesmo? Tá. Aí, aí. <risos> que da hora. Ah! Uhum. Era isso aí que ia dizer, pela ah. parede tem umas ranhuras ali. Pode ir por aí, por essa parte branca, né? Legal, né? Hum. <risos> Sério, muito gostoso muito de jogar. Tá, chegamos na passagem. Acho uma forma Abra! de abrir, velho. <risos> lá em cima, Consegue jogar um. uma paradinha? Não ficou vermelho. Aí, ah, mas ele sabe sobre a passagem. Sabe. Todos os possíveis Black Panther sabem. Não vi esta caverna desde que treinei com o tio. é como entrar em uma memória. Boa, hein? Bora. Pô, tá bonitão, né? Opa! Até na parte escura tá legal, né? Ui, não é Ui, que deu é, certo, cara? É, não era bem isso, mas foi. <risos> não sei se era isso que tinha que fazer, é. mas deu certo, cara, deu certo. E aí? Ah. Pegar os bagulhitos aqui? Isso. Tem uma passagem ali por cima, né? E o portão fechado por baixo. É, aqui que tu... Vamos ver aí. Tipo um puzzle, né? Eu oh. preferi que fosse só dar a facada. Ah, mas tem coisa no chão aqui, ó. Tem. O que mudou alguma coisa em cima no painel? Eu tinha que isso... Ah, era só é isso. É, espera, um não puzzle, né, é, cara? bem de hum. boinas. né? Bora, que te bora. Outro mistério para Black Panthers futuros. As horas que passei nessa sala, as contusões. <risos> Olha aí, velho, tem todo o mecanismo. Tá, vamos dar uma pensada. Tá, puzzle, aí. né? Teria que ver o painel primeiro. Lá em cima, ó. Tem quatro marcados dessa vez, né? Bom, vou tentar tipo, marcando todos. A né? ondinha do mar é de cima. É. Sim. Diz, eu lembro. Ei! <risos> <risos> Vai, tá bom. Não. Não! Ah, tem que ser bem na, na ordem Então tá, pera. Calma, tá, vamos, vamos olhar de novo. Calma. <risos> Vai dar bom. Tá, cara, vamos ver o símbolo no botão, né? Pra gente poder identificar no botão o que. que o que, que tem que apertar, né? Tá, tipo. Vamos ver aqui, tá. Que é o primeiro... O que que é esse? Tem uns desenhos esse aí, Esse é, é tipo um círculo, como se fosse tipo um... Mas eu um acho target. que são esses em volta. Dá uma olhada lá em cima. Ó, é o de baixo ali, tá vendo? Esse aí é o de baixo, né? Hum. Então esse aí a gente aperta. Tá. Beleza. Foi o de baixo, né? Tá marcado lá, ó. Hum. Vamos procurar outro agora. Tá. Aí a gente tem... A opção de nesse do lado que a gente não vai apertar não. porque esse aqui não era. Tá, ah, beleza. E esse outro aí, qual é esse símbolo que tem tá em volta dele? Meu Deus. Ah. É a pantera mesmo, não é? Lá é em a cima. pantera. Lá em cima tá no gabarito a pantera? Tá, é o do topo. É o topo, de cima, né? né? É o do topo. Isso. Ah, e aí, pode? Pode. Perfeito. Se meu tio eu eu pudesse me ver agora... Não, Calma. <risos> Sabe aí, mas é menos arriscado Beleza, tá, qual é esse símbolo de desse aí, ó? É tipo um... sei lá o que que é isso, né? Vê se ele aparece lá em cima Não aparece não, né? Acho que não, não é bem o meio da Não, direita? não aparece não, esse aí é... É outra coisa, hein? É outra coisa? Meio diferente. Tá, vamos Ok, então não é aí, e aí, A esquerda ali não tem como pisar no Nesse daqui? nesse daqui? Não, não, na esquerda, na esquerda Aí, aí Boa Dá, dá pra subir por aqui Aí tem algum, ó Esse aí aparece, velho Calma, deixa eu ver aqui num ponto em que dá pra olhar. Hum. Não tá aparecendo, né? Não. O de baixo não é. Não, tá. tá. tá diferente, né? Então não. Ah, não! Não! Tá, mas ele, ele é bonzinho, o jogo é bonzinho. É bonzinho, te deixa com essa energia, uhum. né? Ah, mas tem como recuperar ali na volta, lembra? Meu Deus... Tem um... Bom, tem... eu vou <risos> encontrar, eventualmente. <risos> tá, vou por aqui que é melhor, mas safe. Tá, tem que subir aí. aí tem não. uns mais pra baixo ali, mas acho que é arriscado. Não tem não, hein. Tá. Aí, aí. Esse, Esse aí. acho é que é o de baixo, parece. <risos> não, o de não, baixo a gente apontou, não é. Véio. Não é não, né, velho? E aí, cara? Tá faltando aquele e o da ondinha. Não é esse aí, não. É que tem alguns que a gente não encontrou ainda. Quer subir nesse aí? Esse aí a gente não viu ainda, não, hein? Não. Ah, quase. Ah, esse é. Esse, esse é da ondinha. É. Beleza, só falta a gente encontrar um, velho. Só falta um. um... Aquele ali a gente já foi? Já. Vê aí por cima, se não tem algum escondido. Não tem, né? Deve ter um em algum lugar alto que a gente não viu, né? Deixa eu já rilar aqui. Tá, qual é Boa. o símbolo? Vamos olhar de perto o símbolo. É o da direita ali, que? parece uma... Uma estrela, uma... né? É, é uma estrela, né, cara? Tá, a gente já andou nesse, já andou naquele, já andou naquele e nesse aqui, né? É, tem é algum... a gente não olhou bem eles? Melhor voltar neles ou <risos> procurar um escondido? Dá uma olhada aí, algum que esteja no alto. Esse aí não é, com certeza. Vamos ver. Esse não foi nesse alto, eu acho. Ah, pode ser, né? Oh! Meu Deus, ela quase apertou, galera. Esse aí, <risos> esse, esse aí. Meu uh! Deus, cara! <risos> foi quase, hein? Vivendo perigosamente, né, cara? <risos> Nossa, <ulalar>. o <risos> Aí! Gosta assim! Boa! <risos> Algumas garras novas aí dá dar uma olhada então Aqui é as garras aí, Olha nível aí nível 10, 10. Boa Boa Já estamos melhorando o Pantera hein? Olha só que coisa linda Tem um negócio escondido ah, peraí, aí uh -huh. lá em cima Peraí, deixa eu só pegar aqui em volta primeiro Eu tenho a impressão que a Gabi lá atrás passou por uma estátua dessas Com um brilhinho assim e também deixei né? passar alguma coisa <risos> é. Pode ser Eu tenho quase a impressão Galera que assistiu aí, viu, pode confirmar, é. né? Quando cresceu, Shuri veio ficar ao meu lado. Mas no fim era meu dever desafiar o tio Saiyan em combate. Combate muito maneiro, por sinal, né? É. Tem um baú lá ainda, hein? Onde? Direita, lá no canto, né? Ah. Nossa, a gente tinha visto. Aham. <risos> que a gente tá falando da Gabi porque é a Zé Lutinha, né? É Boa Tá, vamos ver se tem mais algum que tá... Não Aqui tem, ó Aqui esse que é melhor, eu acho É, só ele... só melhora a defesa, né? Todo é. o resto ele baixa né? É, então... Certo, aí vamos lá no, no marcado, né? É, que agora a gente fez essa... Esse puzzle aí T Tinha uma passagem lá por cima mesmo, né? Vamos por cima, voltar. sim, por, por aqui, aí. né? Aí. Não sei se era obrigatório fazer isso daí. Me parece que não, né? É, porque tinha essa passagem por cima já, né? É. Talvez a gente tenha desbloqueado alguma coisa agora, né? Aí. Ou, tipo, parte das missões, uma... Estranho andar por aqui como Black Panther. Meu tio fez tudo o que pôde para me preparar para homens como o o que, que é isso, inimigo? Ah! Que isso, cara! Meu Deus, que que tem isso? que passar reto, eu acho, hein? Não sei se dá pra destruir. Meu Deus, lá vai, é, Gabi. Boa. Sei lá. Vai embora, Gabi. É isso? É o sistema de proteção, velho. Ah, aí. era isso mesmo, Chico? Zai, então é o útil dele. Ai, cuidado, não. Gabi. Ah. Aí. Boa, Gabi. Vai pra, pra cá? Por aí, por aí. Aí, uh. sobe, sobe, sobe. Boa. Uh. Estou um pouco tensa, uh. talvez. Deu certo. Uh. Se é pra ninguém poder entrar. Qualquer um vai entrar ah, em Wakanda, velho. Ninguém entra, só o T'Challa. <risos> Boa. Me pergunto o que meu tio acharia disso tudo. E Isso. aí, deu bom? Bugou? Ah, não. <risos> <risos> e Ele ficou trancado. Se um tecnólogo, um canhão sônico. Talvez a única coisa capaz de derrubar os escudos de Wakanda Subestimei os limites que ele ultrapassaria para obter vibranium Mas ah, é, Tá tipo num, num carrinho, né? Num teleférico <risos> é. Lembro quando eles modernizaram a tecnologia desse bonde Meu tio foi explícito Queria que ele tivesse a mesma aparência de mil anos atrás <risos> Por Basti, o que é isso? Caraca, olha isso Perfurou, ó. Hum. Nossa. Hum. Um tipo de broca de metal afiada. Ele deixa a marca quase como uma bala numa parede, né? É, tem algo de errado aí, hein, Gabi? Fica atenta aí, hein. Boa. Que isso daqui. E aí, pro meio, né? Pro meio, hein? Vai ter fight, né? Parece é uma Já arena, sei. né? Já vou deixar isso aqui quebrado. Para de deixar minha, meu healing no. Ali no raio. <risos> <risos> <risos> e. Ele não parece estar do nosso lado, não. <risos> não. <risos> E nessas horas eu pergunto, será que era realmente necessário então, é eu já ter usado a minha ult? Buracos na minha caverna. Ah, esse aí que furou a pedra, velho. É, mas de boa essa aí, né? Não, de boa. Ai, é... meu Deus, tem mais, muitos, né? cara. É... Mas aí ele tem que derrotar todos, né? Tá preciso matar todo mundo. Ai ai ai! Me nervei, usei. Olha isso, é muito maneiro essa ult, né, velho? E as cores que eles escolheram, né, cara? Ficou muito maneiro, né? Esse meio roxo, meio lilás, assim. Uma parada meio neon, né? Meu Deus, cara! Por favor, R1L1, carregue rápido! Pra que é negócio de aranha, Uá. isso aqui é pesadelo, velho. Aí, boa. Eita, tá muito Circense, né? Muito. Muito cinemática a luta mesmo. Para de ser louca, aranha! Aí. É só tu, né, lixo? Então toma! Boa, cara. Deixa eu só rilar aqui. Já foi tudo, né? Dessa forma. Seus homens devem ser impedidos? Pois é, eu acho que agora tá um bom momento da gente parar. É, cara, gostei, gostei desse se, início, viu? E caso vocês quisessem uma live continuando, qualquer coisa comenta aqui embaixo que a gente a gente vai analisa. Mas, gente, vou ser muito franca com vocês que assim, ó. Dos personagens todos, eu tinha curtido muito o Hulk, tinha curtido muito o Thor, se não me engano. São os dois que eu mais tinha curtido, assim, tá você um todos, mas mesmo, né? os dois… Agora, o Pantera tá entre os meus favoritos. Tá muito legal, É né? gostoso de, de fightar, assim. Não é exatamente muito preciso, assim, como, na minha opinião, o, o game inteiro. Mas é um game muito divertido, acho que ele, ele cresce muito nessa diversão. É. Tu tem os pontos ali que cada personagem tem de jogabilidade e isso funciona muito legal, né? É bem ataque corpo a corpo, né, cara? Eu achei é. que uma gameplay bem rápida, bem frenética, né? Gostei demais. Galera, Gostei. comenta aí o que vocês acharam aqui da DLC também. War for Wakanda, Guerra por Wakanda, que a gente estava esperando demais nesse lançamento. E deixa um like aqui nesse vídeo, viu, galera? Valeu! E um coraçãozinho demais. também. <risos> Turma, tamo junto aí. E, e até, até a próxima! próxima!